Então, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. A gente vai começar agora mais um webinar da Escola de Dados. Ele é parte do programa de membresia da Escola de Dados, onde a gente convida alguns especialistas para compartilharem conhecimento com as pessoas apoiadoras do, do programa da Escola de Dados, que é um programa educacional da Openology Brasil, e, posteriormente, esse vídeo vai ao ar de forma aberta e gratuita no YouTube. Então, para quem estiver vendo aí depois no YouTube, fica o convite de conhecer mais do trabalho da Escola de Dados e do nosso programa de membresia. Os links estão aqui na descrição, vão ficar na descrição do vídeo. É, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Tiago Santos. É, eu vou deixar a cargo dele se apresentar e... e contar um pouco do trabalho dele, mas é um profissional que tem uma trajetória bem interessante de, de, de, desse universo de dados abertos aqui no Brasil a trabalhar em uma das empresas que são referências, aí, uma das maiores empresas é, que atuam na área de dados espaciais, que é o Mapbox, que é uma ferramenta interessante para jornalistas de dados, pessoas que trabalham com dados geográficos mas eu acho que na apresentação o Thiago vai falar não só da ferramenta também, né? mas compartilhar um pouco dessa experiência e do, da, das visões dele, e algumas dicas sobre dados geográficos de forma geral para além do Mapbox. É, não vou me prolongar muito, Thiago, deixo a seu se apresentar com mais detalhes, só queria novamente agradecer bastante aí, é, você ter aceito o convite, e obrigado aí, vou ficar, como eu disse, pessoal, quem está entrando depois aí, acompanhando perguntas e respostas, e o chat também, a gente tenta, ele, ele, o Tiago apresenta, e no final a gente faz uma discussão mais aberta e horizontal. É isso, obrigado aí, Thiago. boa noite. Boa noite a todos, obrigado, Ian, pelo convite, é um prazer estar aqui apresentando. Vou começar compartilhando a minha apresentação aqui um minuto. Ah, ok. Consegue ver? Tá ótimo, tá tá no tá ver sim. Então, ah, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Ah, meu nome é Tiago. Ah, eu trabalho na MEPOX há seis anos. Ah, é uma empresa de de mapas e não só mapas, mas a gente tem serviço de navegação, de de geocoding, serviço de IS em geral, e é, eu, eu vou fazer essa apresentação aqui, ela vai ela, ela, eu eu não quero tornar essa apresentação um material promocional da Mapbox, então eu, eu vou contar um pouco da minha história para a Mapbox, o que me levou a, a conseguir esse assim, emprego na Mapbox, o que chamou a atenção deles, que eu acho que é uma, é uma história bem interessante, e espero que inspire as pessoas que tem muito a ver com dados abertos e, e, e como, assim, meu o meu background é de desenvolvimento de software, né? na minha época eu sou desenvolvedor de software e trabalho com, com programação, C++, mais, mais, mas a, a minha raiz sempre foi desenvolvimento open source uh, e dados abertos, então vou contar um pouco dessa história e espero que inspire outras pessoas a fazerem algo semelhante. Então, uma vez, mais uma vez, eu trabalho na Mapbox. Uh, a Mapbox tem como principal produto os mapas, e são dois exemplos de mapas que, uh, feitos usando a nossa tecnologia, tem, a gente recentemente lançou uh, essa parte 3D, a... Uh, e o, o foco da Mapox é customização, né? Então, você fazer um mapa completamente diferente do que a gente está acostumado uh, de outros provedores de mapa. Você pode customizar os dados, customizar a, a apresentação dos dados, todos os aspectos. E eu prometo que esse é o último, último slide que eu, vou, que eu vou falar aqui, que é meio promocional. Então, vamos lá. Tudo começou... Eu, eu moro há seis anos na Finlândia e é você pode se imaginar assim, eh, é, desculpa, eu moro há 11 anos na Finlândia, mas foi no meu foi por volta do meu quinto ano na Finlândia, eu já tinha esgotado todas as coisas que eu podia fazer no inverno. Ah, a não consegui, nunca consegui praticar nenhum esporte de inverno minimamente, de forma minima, minimamente decente, então eu estava em casa procurando o que fazer, pra, Ver se o inverno passava rápido. E foi apresentado por um amigo uh, ao projeto OpenStreetMap, que é um projeto de dados abertos. Uh, a ideia do projeto é tentar fazer um, um mapa aberto do mundo. Aí conversa vai, conversa vem, ele falou da minha cidade, da minha cidade natal, que chama Para de Minas, e coincidentemente, Para de Minas não tinha absolutamente nada no mapa. Então, por falta do que fazer, resolvi mapear para adminas. Então, como como mapear alguma coisa no OpenStreetMaps? Primeiro você usa um editor, uh, normalmente tem um editor que chama que é bem usado, chama ID, é, na própria interface web do OpenStreetMaps. E tem um pouco mais avançado que permite você mapear um pouco mais rápido, chama JOSM, uh, que é um aplicativo em desktop. Eu comecei com ID, aí logo fui para o para ver se eu ficava mais produtivo, você precisa de ter acesso a imagens de satélite ou outra referência é para você desenhar as ruas em cima das imagens de satélite, isso é muita paciência, se chama tracing. Você não pode fazer isso com qualquer imagem de satélite, porque é um trabalho, se, se você pegar um de um provedor que você não autorizou, que não, for, que não te autorizou a derivar dados da imagem de satélite, pode ser uma via, violação de copyright. Felizmente, muitas empresas, a Mapbox é uma delas, disponibiliza imagens de satélite para tracing no OpenStreetMaps. Então, é, nessa parte, o OpenStreetMaps está muito bem. As imagens satélites nem sempre são perfeitamente alinhados. Então, uma coisa que você pode fazer, se você está mapeando a sua cidade, simplesmente você dá um, uma volta de bicicleta, alguma coisa de carro, com GPS, o seu próprio celular, gravando as, a, o seu, a sua rota, e você joga em cima do mapa para ver se está tudo alinhado certinho. Uma vez que você faz, você faça tudo isso, você ainda precisa colocar o nome da rua. Você contribuir para o OpenStreetMaps, para essa base de dados aberta, só com as ruas, já é algo excepcional, já é uma contribuição muito bem-vinda, mas uma contribuição mais completa é você colocar o nome da rua. Quando eu comecei a mapear a minha cidade, eu, eu, criabilmente, foi algo até nostálgico, eu sabia o nome das ruas, de quase todas as ruas do meu bairro de cabeça. Porém, chegou uma hora, né, que a memória começou a me falhar, e o Pai de Minas é pequena. a gente brincar uma roça, estão gravando isso, né? Mas é... não é tão pequeno assim, né? Ah, aqui eu estou mostrando aqui um pouco como é a interface do ID, então você está vendo que é, ah, são dados sobrepostos ah, em cima de um mapa e você vai simplesmente desenhar essas linhas, no caso aí, é, você pode desenhar em cima dos prédios. Eu, eu pessoalmente, mapeei a prefeitura da cidade, os Correios, essa escola municipal, o fórum, a igreja. Ah, porque toda cidade de Minas, para ser completa, tem que ter uma prefeitura, uma igreja e um Correio, né uma escola. Ah, mas, ah, infelizmente, para de Minas, está faltando muitos prédios. Então... É, esses são os únicos prédios que estão hoje mapeados. A questão de ruas, eu eu e outros contribuidores mapeamos quase tudo. Então, hoje está completo. Mas é um trabalho que requer bastante paciência. Inclusive, minha esposa achou que eu estava ficando louco na hora que ela viu fazendo isso. E eu tentei explicar para ela o que eu estava fazendo. Mas, quando eu estava fazendo esse trabalho, chegou em um momento que, igual eu mencionei, que não tinha, não tinha o nome de, de ruas. Então, você tem algumas opções nesse caso. Você pode ir lá, simplesmente ir lá e anotar, olhar o nome da rua que você não sabe, anotar, tirar foto, você mesmo. Isso é uma opção. Muita gente até faz isso. Outra opção é você saber, simplesmente saber de memória. Isso é um pouco questionável, porque assim, é humanamente impossível alguém saber o nome de todas as ruas de uma cidade. né? Se alguém está mapeando por memória a cidade inteira, a gente pode gerar uma certa desconfiança, ou a gente tem alguma tem um, pessoa ali que merece o Guinness, mas não é o ah, no meu caso, foi os arredores onde eu morava mesmo. Ou então você acha uma fonte de dados aberta. O que não pode ser feito é, você não pode usar fotos de ah, algo como a Google Street View faz. E, e olhar qual que é a plaquinha do nome da rua porque isso é derivar dados e usar uma base de dados proprietários, ou seja, você vai na internet, acha um mapa de alguma outra empresa e vê o nome da rua e copia isso, é, eu não sou advogado não estou aqui para dar conselho legal mas a, a recomendação do OpenStreetMaps é porque em algumas jurisdições isso seria legal. Em outras, não. Mas o objetivo do projeto é fazer um mapa que é legal em todo mundo. Então, o denominador comum é não usar uma base, fotos da base de dados proprietários para que o mapa seja um mapa usável em todo o planeta, sem problemas de copyright. É Aí, aí todo mundo se pergunta, né? mas se a rua é pública, como é que, como que o nome pode ser privado? Né? É Chega a ser algo bizarro, mas é o que é. Ah, igual eu disse, algumas jurisdições, você olhar as fotos ou até base das propriedades é legal, porque a rua é, pode, o nome da rua poderia ser considerado domínio público. Porém, mais uma vez, a recomendação do OpenStreetMaps para que o mapa seja legal em todas as jurisdições é usar uma base, usar um, os métodos que eu mencionei, né? Então, eu parei, estava bem frustrado e, por sorte, um integrante da comunidade do Open Brasil che chegou para mim e falou, Tiago, você já deu uma olhada no IBGE, o IBGE tem uma base de dados incrível e, e pode ser que tenha, tenha nomes, os nomes das ruas, né? O IBGE, eu sou, eu sou suspeito a falar que eu sou um fã, depois que eu conhecia, comecei a explorar os sites, o, o FTP deles, eu achei muita coisa, assim, tem muitas joias ali que eu queria ter mais tempo para poder explorar. É, eles fazem um trabalho realmente incrível, muito importante, é, disponibilizam muitos dados, e entre eles, é, tinham dados, os dados do censo de 2010. Quando os, os recenseadores iam para as ruas fazer a contagem das casas, eles recebiam o um mapa impresso. E esse mapa impresso contia, tinha o nome das ruas. Mas eles precisavam imprimir esses dados. Ou, ou então, ou, eu, eu não sei dizer se os recenseadores eles mesmos imprimiam, ah, eles ou elas imprimiam os dados, ou se era o, o, o escritório do censo daquela região, como era feito, mas o fato é que o IBGE disponibilizava... PDFs com a ah, regiões censitárias. Eu também não sei dizer exatamente qual que é o critério para definir uma a região censitária, mas me parece densidade populacional. Ah, eu notei que cidades pequenas tinham muito poucos ah, e eles... Ah, PDF, ah, fotos, ah, esses mini mapas que eu estou mostrando, e eles cobriam áreas grandes em cidades pouco densas e cidades bem densas tinham diversos desses mapas e cobriam áreas menores. Então, o que você está vendo de amarelo é um setor censitário. Então, um recenseador um, é, deveria, deveria ir nessa área e perguntar a, a, o questionário do censo para os habitantes. Então, o que a comunidade do OpenStreetMaps fazia era, é, no caso, sairia teria que achar para de Minas, aí para de Minas tem 130 PDFs, aí eu teria que procurar entre esses 130 PDFs a área que eu estou mapeando e é, ver o nome da rua e ir lá e achar, ler esse nome da rua e digitar no OpenStreetMap. Open Isso é um trabalho árduo porque esses PDFs são pesados, ah, se você está num notebook, um computador com, não tão potente, deixa o computador lento, consome é, bastante memória, e é difícil localizar o PDF. Como exemplo, pai de Minas tinha 130 PDFs. E, no, nesse caso, a, seria legal fazer isso, porque a gente, ao, ao perguntar para o IBGE, qual era a licença desses PDFs? Eles falaram que era o domínio público, mas se a gente fosse derivar os dados, a gente deveria colocar uma atribuição. para assim: veio do IBGE. Então, como via de regra, quem estivesse mapeando usando esses PDFs poderia usar o, colocar o nome da cidade, desde que colocasse fonte igual IBGE. A gente, a gente documentou tudo isso no. Não eu, a, as pessoas que já usavam esses esse PDFs, documentar o procedimento todo no, na wiki, na, no wiki do OpenStreetMaps. Ah, só que quando eu estava usando isso eu vi que era impraticável. Ah, eu ia demorar muito para mapear em cidade é, usando isso. Aí eu percebi uma coisa: no canto do PDF existiam coordenadas geográficas. No, no canto, tanto no canto superior quanto no canto ah, inferior, nos cantos inferiores. Quando eu vi isso, eu tive eu, eu tive tipo um, um momento de eureka. Né? Eu falei assim, olha, o que eu posso tentar fazer é ler esses números. Esses números eram é, eles eram parte da imagem, então não era algo que você poderia ir no Word e selecionar. Eu, eu teria que tentar extrair esses números usando visão computacional. E uma vez que eu conseguisse as coordenadas dos as, as coordenadas dos cantos desse mapa eu conseguia uh, geo referenciar essas imagens então eu parei de mapear completamente gastei um bom tempo a uh, desenvolvendo um software para poder processar esses dados e e o resultado foi algo assim ah uh, isso aí isso aí são vários PDFs conectados a resolução acho que não está tão boa mas não é um mapa bonito as ruas não se conectam perfeitamente mas quando você está mapeando você pode se você tem a opção de usar esse mapa como referência e isso funcionou muito bem para, para poder estar os nomes das ruas assim ele eliminava o trabalho de você ter que procurar o PDF, porque as ferramentas de edição do OpenStreetMaps já abriu o um mapa na, exatamente no local que você estava olhando. Ah, ajudou bastante também em comunidades remotas, porque, incrivelmente, o IBGE tinha, tinha dados de comunidades ribeirinhas na, na, no, no Amazonas, por exemplo, que não constam... Em, nenhum mapa, e, e são bem difíceis de serem vistas nas imagens satélites. Então, levou mapa a, a essas comunidades. E também virou uma fonte legal de extração de nomes de ruas. É, o Outro resultado disso também foi... Aqui que eu estou dando como exemplo essa ferramenta, o JO né, para mapear, vocês podem ver assim, eu tenho a imagem de satélite, em cima dela você coloca o mapas a layer do IBGE, e em cima, de vermelho, é, é o, são os dados do OpenStreetMaps. Então, uma vez que você desenha a rua em cima da imagem de satélite, você tem uma, refer uma outra referência para extrair o nome da, o nome da rua, que você tem que manualmente digitar. Mas isso foi uma evolução enorme na época. É... Eu fiz isso para Pará de Minas, aí eu mostrei isso para a comunidade. Ah, os membros da comunidade falaram, nossa, isso é bem legal, você pode, você pode fazer isso para a minha cidade. Eu, eu me lembro que a primeira pessoa que me pediu, acho que pediu para Joinville, eu fiz. Aí pediu para outra cidade, eu fiz. Aí, na quinta cidade que estavam me pedindo para gerar o mapa, eu falei assim, olha, peço licença, eu vou gastar um tempo, talvez eu fique um mês ou um pouco mais, ou menos um pouco, processando esses dados, mas eu vou tentar fazer para o Brasil inteiro para poder, é, para que todos tenham acesso. Né? E, foi, e foi o que eu fiz. Ah, eu um colega impressou um servidor na internet para processar esses dados. A gente, eu, a gente chegou a baixar todos esses PDFs do, do IBGE. São eram foi muitos dados, muitos gigabytes de dados. É, essa aí é a ferramenta que eu usei para poder fazer todo esse processamento. Eu coloquei no GitHub como open source para quem quisesse tentar reproduzir o que eu fiz. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Uh, isso gerou um mapa de 70 gigabytes. Depois que eu depois que eu processei tudo, eu tinha 70 GB de dados que eu não tinha, que, não sabia o que fazer. É, esses dados é, eu tive eu tive uma certa sorte porque ah, haviam pessoas do, da Mapbox que estavam acompanhando a lista do OpenStreetMaps Brasil. Viram o que estava acontecendo e me, me entrar em contato comigo. E falaram: Tiago, você é, é bem legal, você liberou, né uh, destravou dados uh, que são bem úteis. Uh, a gente pode uh, te disponibilizar todo o espaço de armazenamento que você precisar para que o pessoal do OpenStreetMap possa usar os seus o seu mapa, para mapear o Brasil. Então, foi isso que aconteceu. Ah, eu tenho alguns comentários a fazer a respeito desses dados, em particular do, do IBGE. Ah, uma coisa que foi bem, foi bem... Foi muito bom é o fato do, do IBGE colocar boa parte dos dados em domínio público. Eles são de fácil... Esses dados também eram de fácil acesso, estavam no FTP aberto, o que significa que qualquer pessoa poderia ir lá e baixar, se não precisava se cadastrar, você não precisa pedir permissão, tá lá, para quem quiser, tem um, tem um pouco, uh, tem um contraponto a ser feito que é um pouquinho difícil de achar, assim, precisa de um processo, vamos dizer, de garimpagem de dados, no IBGE, porque eles têm muita coisa, mas é bem louvável que é, é de fácil acesso. Aí entra o problema do formato dos dados. Né? Não é amigável. A PDF e, e imagens não é um formato de dados que é acessível. É, principalmente para você processar. Então, o que eu fiz, de certa forma, foi um agambiar, um, né? um, um workaround no, no fato de ser um PDF, Porém, conversando com o pessoal do IBGE, eles fizeram isso porque era a licença que eles tinham de publicação desses dados na época. Hoje, eles já publicaram esses dados, acho que a licença, eles conseguiram a licença para poder é, é, publicar esses dados num formato amigável, de mais fácil processamento, que e membros da comunidade de Open Maps Brasil já processaram esses dados e fizeram um upgrade no mapa que eu fiz, que geraram hoje um mapa de uma qualidade muito melhor. É... Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para perguntas. Por enquanto, acho que... que que não, não pintou nada aqui, deixa eu dar uma olhada novamente no chat, acho que não, é, talvez o pessoal esteja aguardando aí para o final. É, tem mais um pouquinho? Você quer seguir ou você quer já, já, já abrir para a gente fazer a ah, conversa? Não, vamos, vamos seguir então, tem mais um pouquinho aqui. Também. Tá é... Então, o, como eu falei no começo, assim, após fazer esse trabalho, a, a Mepox entrou em contato comigo, ofereceu espaço, também me ofereceu emprego. Isso foi, foi uma coisa muito bacana que, quando eu comecei esse trabalho, eu não tinha a menor pretensão de, de trabalhar na Mepox. Na verdade, eu nem conhecia a Mepox. Então... É... Agora, tem uma, o, o que eu percebo é que a gente está em vias de ter o censo 2021. É, é claro que a situação que a gente vive hoje, é isso é algo incerto, mas me parece que o IBGE, até onde eu sei, tá, pretende fazer o censo 2021. E, o, os dados do censo são, é, são algo in, é, incríveis, vai. os dados são incríveis... Uh, é tanta informação, a densidade é enorme, inclusive, assim o que gerou essa lei que eu trabalhei foi, de certa forma, os dados do Censo, mas eles atualizam muita coisa, por exemplo, existe um banco de dados de faces de logradores, que eu sei que o pessoal do Censo atualiza, eles atualizam o nome das ruas e... No contexto de mapas, de OpenStreetMaps, tem, tem muita coisa que pode ser importada do, dos dados do censo e, e gravados no, no OpenStreetMaps. É, uma coisa que eu sempre faço, uh, inclusive voltei a fazer agora, eu vi que esses dados do, que eu usei para gerar minha lei, depois a comunidade usou uma, um... Depois de muito, alguns anos, usou um, uns dados mais novos, eu vi que foram atualizados recentemente, em setembro do ano passado. Eu vou dar uma olhada para ver se a gente consegue fazer uma layer ainda mais atualizada. Mas é, é, sempre, é sempre muito bom ir no, no, na área de downloads do IBGE, ver a parte de geossciências, principalmente, a que mais me interessa. E tem muita coisa estatística. Tem, que é bastante interessante. Como exemplo, é... tem esse mapa, a... mapa político do Brasil, acho que muitas pessoas conhecem, assim, eu estudei por parte da minha vida em escola pública, sempre tinha, no... na parede da sala, tinha o um mapa político do Brasil, essas coisas, características. Esse, da... esse mapa ele é gerado a partir dos dados de IBGE. Então, assim, em teoria, alguém conseguiria pegar esses dados, processar e gerar esse mapa no formato digital. Aí tá a versão Instagram, que essa é a versão do IBGE. Eu tentei fazer algo, consumir esses dados e fazer a minha versão. Ficou, tão, ficou nem de longe tão bonito, porque eu reconheço minhas limitações. Eu não sou, eu não sou um cartógrafo, não sou um designer. Assim, trabalho com as ferramentas que geram os mapas, mas eu, como designer, não dei certo, não. Ah, mas o importante aqui é que esses dados estão lá para ser usados. É, inclusive, boa parte do OpenStreetMaps, ah, o que a gente, de regiões administrativas do, do Brasil, foram todas importadas é, salvo engano do IBGE por OpenStreetMaps. Uma parte que eu vi que também é relacionada a mapas, que é, é um trabalho fantástico que o IBGE está fazendo, que dedicado ao, ao, à pandemia, né? Tem dados bastante bem completos, interessantes, que ajudam, eu acho, que, eu acho isso tão fantástico, que ajudam as pessoas que tomam decisões a tomarem decisões melhores mais eficientes, né? no, principalmente com recursos escassos. Qualquer decisão mais, mais eficiente pode salvar vidas nesse momento que a gente vive. É, o, o que as ferramentas da MEPOX podem ajudar? No caso, é, talvez fazer uma... Um, a visualização essa assim, é uma uma visualização de, de densidade populacional uh, de São Francisco. Uh, um, uma visualização interessante, talvez usando a mesma mesma técnica, né, que de extrusões de de geometria, seria fazer a, a onde tem mais casos de COVID, né? Então, as autoridades poderiam tomar decisões melhores e ajudar essa população que está mais afetada por, pela pandemia. É, a forma como isso é feito na Mapbox ah, seria ah, usando essa ferramenta, que é o Mapbox Time Service. É uma ferramenta de consumo de dados. Você tem que preparar os dados num formato que essa ferramenta ingere. ingere. E ela processa e transforma em dados que podem ser visualizados nas nossas ferramentas. É uma ferramenta paga. É, tem um... É, boa parte das ferramentas que a Mepox tem, é, assim, a gente tem muita coisa open pessoas, tem coisa proprietária também, e praticamente todos os nossos serviços têm um plano grátis até um... até um certo quantidade de uso. Porém, a... A Mapbox faz um trabalho bem bacana com organizações não-governamentais e é, o, pessoas com iniciativas sem fins lucrativos. Foi o meu caso, quando eu estava fazendo aquele aquele mapa do Brasil para ajudar o OpenStreetMaps. Foi, foi o meu primeiro contato com a Mapbox. Mas, como exemplo mais recente, a, a Mapbox a, contribuiu com a hospedagem daquele mapa da agência Lupa, que chama Epicentro, que fala assim, ah, os digita da cidade e fala assim, ó, imagine aqui, as pessoas ao redor com Covid, esse mapa até saiu no Fantástico. Achei bem bacana também. Então, esse site é bem legal para gerar awareness, né? gerar essa palavra. bem, que as pessoas, conheço, já, que as pessoas fiquem, tomem conhecimento do, da gravidade da situação é, então, portanto encerro a minha a minha apresentação, muito obrigado Kitos, né, em finlandês e estou aberto a perguntas Legal, muito obrigado, Tiago. A gente estava conversando aqui no chat, Fernando, Fernando Barbalho comentou que temos um epicentrista aqui no, no webinar, que é o Thiago Maranhão, que foi uma das pessoas que participou do desenvolvimento. Aí é, comentei no chat, Thiago, até enfim, se você quiser ligar o mic aí, microfone, aí, ou, ou abrir aí para contar um pouco como que como que vocês usaram o Mapbox, o que, que vocês acharam da ferramenta aí, fica à vontade também mostrar o projeto se você quiser mencionar. Eu tinha uma pergunta, é... Tiago, aí Thiago, agora Thiago com TH, Thiago Santos, que Thiago Maranhão, mas é, Tiago, eu queria você pudesse comentar um pouco da questão da mudança da licença, é, da, da recente, da, das últimas versões. Assim, o que, que dava para fazer nas versões antigas? Ainda dá para usar a versão aberta? O que que mudou uhum. é, com essa com essa questão da mudança na licença? É, recentemente, a, a ferramenta de mapas para web. A gente teve uma mudança de licença, a ferramenta ainda é, é open source, mas com licença proprietária. Isso significa que você tem acesso ao código-fonte, porém, ah, com algumas restrições de uso. Ah, o que não dá para fazer com a versão nova, por enquanto, a versão, a versão nova, que é proprietária, está em desenvolvimento ativo, a outra está sendo mantida pela comunidade a principal diferença hoje da versão proprietária para a versão é, livre né uhum. é são as camadas são duas camadas no mapa que é a camada de terreno que é essa daqui essa daqui é o tela superi no, no superior da tela que estou mostrando e a camada de de céu né Skybox que é quando você inclina o mapa de forma que você consegue ver o horizonte, você pode ter uma simulação de céu, tipo, você pode colocar um sol nascendo, um sol se pondo e mudar essas coisas. Essa, essa hoje, é a principal, a principal diferença. Mas tem essa a, a, essa perspectiva assim de, da comunidade seguir, você acha que tem uma perspectiva da... da a solução com uma licença aberta seguir ativa sendo desenvolvida, assim? Olha, é... isso é difícil falar. Eu... Eu acho que, espero que sim, né? Assim, o software livre, acho que... É... O, difícil é... o difícil mesmo assim, é ser... O projeto é muito grande e... Isso, isso é uma opinião pessoal, tá? Não, não estou representando a minha hipótese. É uma opinião bem pessoal como desenvolvedor open source. É, quando o projeto do open source é muito grande, a, o, o nível, o grau de dedicação é, que exige é, é muito grande. Então, eu acho que a única, única forma que eu vejo do projeto ir para frente é se tiver empresas por trás que vão vão patrocinar algum desenvolvedor para ser o um mantenedor e dar to total liberdade para esse desenvolvedor a gente tem exemplos disso por exemplo uh, o Linux o kernel do Linux o, o Linux Torvalds é patrocinado pela Linux Foundation então você dá uma certa independência para ele tem outros projetos que seguem o mesmo modelo tem uma fundação ou uh, é, caso contrário caso contrário eu acho bem difícil do projeto romper muito assim dado a complexidade do projeto ele não é um projeto que você pode é, tocar ele para frente no, no final de semana ou no tempo livre né uhum. é só só talvez para não sei se isso é claro para para todo mundo o que mudou a licença foi a biblioteca é, JavaScript né correto a ah. Mas se você gente... puder falar um pouco assim, talvez, dos componentes do Mapbox, porque assim tem, tem uma biblioteca, mas tem a versão web. Para quem não conhece a ferramenta, como que você dá um panorama assim geral desses componentes? Uh, a Mapbox uh, na parte de mapas especificamente, a gente tem a uh o software que a gente usa para poder desenhar o mapa na tela do seu computador, esse, esse a gente chama Mapbox GL.js, esse é o versão desktop. A gente tem um que chama Mapbox GL Native. Uh, hoje em dia a gente chama de Maps SDK uh, uh, para Android, para Android e iOS. Então, a ideia é você usa uma ferramenta, o ponto de partida da Mapbox é uma ferramenta chamada Mapbox Studio, que é como se fosse um o Photoshop, um Photoshop para mapas. Você faz o design do seu mapa, você publica e você usa ah, os nosso software de, de renderização de mapas para web e para celular, que você vai ter um resultado idêntico em ambos. E, e o que você vê no estúdio é o que o seu cliente vai ver ah, na página da web ou, ou no, no celular no seu aplicativo. Em cima dessa, desse, dessas ferramentas, a gente também disponibiliza ferramentas para processamento de dados. A, a Mapbox vai lhe prover o que a gente chama de, em inglês, base map, né, esse mapa base, que é um mapa bem completo, com nomes de ruas, com pontos de interesse, e também a gente tem imagens satélites, é, a informações de altitude e tudo mais, que já dá para fazer muita coisa. Mas vamos supor que você está fazendo um mapa sobre incidência de Covid no, no Brasil. Qual que seria, Como você faria esse mapa? Você usaria o mapa base da Mapbox e você adicionaria, aumentaria esse mapa usando dados do IBGE, ou seja, qual for suas fontes. Então, a Mapbox tem ferramentas para consumo de dados e uma vez consumidos esse, esses dados, você usa o estúdio para poder estilizar da forma como vocês estão vendo aqui. Ó, fazer highlight, o destaque do, dos dados que você quer apresentar ao seu cliente. A ideia nossa é, é empoderar a customização dos mapas e fazer isso de forma que requer menos código. Então, as ferramentas são voltadas para design né então você teria um você teria um, um, um, uma barreira muito pequena para poder colocar um mapa no seu, no, seu, no seu website e você gastaria mais tempo usando a ferramenta Studio, que é uma ferramenta de design, quem é familiarizado com o Photoshop vai se sentir em casa, para poder, para poder fazer a apresentação dos seus mapas, sem código. Então, ou seja, assim, para um, para um jornalista, um comunicador, uma pessoa que está querendo trabalhar com mapas, o que o, o Mapbox é, oferece hoje em termos gratuitos, ela consegue, por exemplo, pegar um shapefile, pegar um arquivo geográfico, subir lá na plataforma, estilizar é, ele e incorporar isso depois no, no site dela, né? sem, sem precisar... É, necessariamente mexer com a biblioteca JavaScript. É, uh, essa ideia essa ideia, porém, para fazer um, um site interativo, por exemplo, o site uh, do epicentro, né? aí sim requer um pouco de código. A gente, a gente disponibiliza APIs para fazer alguns alguns efeitos, assim, de forma que por exemplo, aquela animação do epicentro, quando vai mudando as câmeras, a uh, você faz, por exemplo, mude essa câmera dessa posição A para B e a animação é feita para você. Então, uhum. a gente tenta minimizar, mas uma vez que o site é interativo, vai precisar de código. Uhum. As nossas interfaces são bem documentadas, tem bastante exemplo. Você até de ouvir o feedback aí, né? mas uh, é sempre bom. Mas a gente está sempre tentando fazer o melhor para diminuir o atrito para fazer um site legal com mapas. Uhum. O, no, eu já convidei o Thiago reforça aqui. Se, se, se não puder também, Thiago, tranquilo. A né? James está, está em alguma outra função aí. É, eu já usei o Mapbox é, num, num projeto. É, posso até compartilhar a referência depois. E, mas é isso, a plataforma de publicação já estava integrada a, a, ao Mapbox. Então, essa parte aí já estava feita e eu conseguia só ir carregando lá no Mapbox Studio, que o Thiago falou, ia carregando os shapefiles e chamando no, no publicador ali. Né? É, mas, de fato, ele, o Mapbox Studio é bem interessante ali para ir estilizando e, e, e fazendo essas visualizações. Não sei se tem, não sei se, se, se você achar que fica apertado, que não cabe, tudo bem, também você diz, mas... Teria algum projeto, alguma coisa que a gente possa abrir aí na interface para, de repente, quem nunca viu entender, talvez não concretize assim, o que a gente está falando? Hum. Deixa eu ver aqui. Se a, a gente está vendo o seu slide agora. Tá, eu vou, vou tentar abrir o estúdio aqui. Agora parou, mas é... Pessoal, também sei se alguém alguém mais, além do Tiago, já usou a ferramenta. Tem alguma outra dúvida ou questão? Não, não só sobre o MacBox, né? Mas a gente falou antes também um pouco ali dos dados espaciais do IBGE. O Tiago com, com, com, compartilhou um pouco da, da experiência dele aí processando esses dados, né? Em vários formatos, se também vocês tiverem questões ou comentários, ou alguma coisa aí para compartilhar, fiquem à vontade para mandar tanto no, no bate-papo quanto no QA, ou ligar, ligar, levantar a mão aí para ligar o áudio. É... Tiago, quando você quiser compartilhar de volta, fica à vontade. Tá bom. Eu... Uma, uma coisa aí, só para continuar, então, sobre essa experiência também que, do, da ferramenta, que eu achei muito interessante, é essa, essa facilidade, e que é um, um recurso que eu acho que o trabalho trabalha de forma bem exemplar, assim como o Tiago falou também, que é dar a facilidade ali para fazer mudanças de perspectiva no mapa, né? Então, pensar esse mapa não só como uma, uma coisa 2D, assim, mas uma possibilidade de se trabalhar ângulos de câmera diferentes e usar esses recursos é, para ir guiando um pouco o leitor numa história, né? porque você consegue, por exemplo, dar zoom numa parte, contar algo, depois migrar para uma outra parte do mapa. Eu vou compartilhar esse projeto que eu fiz, que uso o Mapbox, se alguém quiser dar uma olhada, e uso ele um pouco nessa, nessa dimensão do, do que se chama de scrolling, scrolling telling, né? de uma mistura de scroll com storytelling, você vai rolando a tela e vai navegando no mapa. Né? Deixa eu mandar aqui no, no chat, a gente bota também na descrição do YouTube depois os links e as referências. Sim. Ok, acho que eu consigo compartilhar aqui a, a, a minha tela. É, a, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Uhum. Tá sim. Estamos vendo as camadas. Sim, Sim, então, aqui, essa é a ideia do Mapbox é ser algo como um Photoshop para mapas. Então, todo o aspecto do mapa é customizado. Né? Então, vamos supor, esse aqui é um label é, de cidades, aí você pode simplesmente clicar aqui e, vamos supor, se você quer ele de outra cor, você muda a cor, e não só disso, como, por exemplo, a cor da... Da... a está no a cor do chão aqui do ele está fazendo uma interpolação obviamente eu estou avacalhando esse mapa aqui né nessa demonstração mas coisas do tipo é, terreno 3D simplesmente pode ativar aqui vamos exagerar um pouco Pra, pra, como que é essa essa questão do, do da modelagem a elevação um modelo de elevação digital né do, do, no, no Brasil assim tem só das principais cidades como que é? no, nós temos de do Brasil inteiro só que a a qualidade no caso a resolução é variável eu hum. não sei de cabeça quais são os lugares que tem as melhores a, as melhores uh, resoluções, mas aqui em em Paio de Minas tava bem bacana os dados, assim eu tava fazendo um, um tracking, subi uma montanha aqui e depois eu, fui pegar, eu peguei os dados no GPS e fui ver com elevação, assim e ficou bem legal. Uhum. Então aí por exemplo no cada vale, ali... Ah, desculpa. Eu, não, eu, estava, eu estava falando que a cidade está num vale, aí você consegue ver bem as montanhas. Assim. Eu consigo, eu consigo ah, conhecer sim. essas montanhas. Uhum. e Ver quais são os pontos que são mais altos da cidade e tudo mais. É... Mirante legal cidade. Ah, uma outra coisa que eu mostrei é, assim, mostrar, aqui a gente está usando o mapa base da Netbox tem a gente, a minha box tem bastante é, diferentes estilos que você pode começar, alguns templates ah, mas é preciso fazer um mapa do zero e não usar dados da Metbox esse aqui é aquele mapa que eu tentei recriar do IBGE você pode ver como é o mapa a fonte de dados, foi os dados que eu processei do IBGE não tem o resto do mundo só tem o só tem a América do Sul ah, não tem não tem muitos dados da dos países da América do Sul apenas as capitais, o nome do país e os dados ficavam mais ficam mais ricos no, no Brasil assim, eu hum. eu acho que algum um designer mais competente que eu conseguia fazer um algo, um algo bem melhor, porque os dados do IBGE são muito bons mas eu, com minhas limitações eu só consegui fazer isso mesmo a ah, Aqui você consegue ver um, um pouco da, dos dados cruz, né? Aqui são os dados não utilizados. você pode ver que tem bastante coisa. Uhum. Então, assim, para o pessoal que nunca viu aí a ferramenta, cada camada dessa é um shapefile, um arquivo que você subiu para ir para o Mapbox, né? Sim, foi, foi bem isso, eu, subi, eu peguei os dados do BGE, eles tinham um shapefile com todos os limites administrativos, aí depois tinha um com os pontos da cidade, é, tinha um com, com rios, com algumas estradas, e você vai jogando, a ideia é você jogar os dados... É, e depois você usa essa ferramenta para estilizar e mostrar para o usuário apenas o uhum. que você você quer que o usuário veja. Claro que na hora de processar os dados, tem alguns cuidados que devem ser tomados. Por exemplo, é, você é, você vai querer diminuir a densidade de informação à medida que você afasta, a, afasta da informação. Por exemplo, nesse Zoom Level que eu estou aqui, qual Zoom Level que eu estou... Tô... Imagino que eu devo estar no... Ah, sim, estou no Zoom Level 3, né? O zero você vê o mundo, mas no 3 você vê, consegue ver todo o Brasil. Se você colocar o nome de todas as cidades aqui, ah, os dados vão ficar muito pesados. E você não vai mostrar esses dados, porque ah, não faz muito sentido você mostrar todas as cidades do Brasil quando você está mostrando apenas o... Uh, você está mostrando o país inteiro talvez faça mais sentido mostrar só as capitais ou as cidades mais populosas, então você tem que quando você tiver ingerindo os dados, você tem que colocar filtros para que a, a máquina de que, que, a, o nosso software que consome esses dados faça um dados mais leves para você eu, eu mesmo já cometi esse erro assim, quando eu estava ingerindo os, os dados, eu não coloquei os filtros aí chegou no Zoom Level 3 a uh, a visualização tinha vários megabytes, porque os dados eram densos, e eu não estava mostrando para os usuários todos os dados. Então, de certa forma, era é inútil. Né? Aqui você pode uhum. ver, como eu estou... Tô... Essa visualização dos dados cru, você pode ver que ó, eu coloquei as cidades a partir do Zoom Level 4. Já tem os pontos da cidade. Talvez eu não precisaria. Vamos ver se eu estou mostrando alguma cidade aqui. Não tô Estou mostrando muito pouco. Então, talvez não foi uma boa decisão. Eu poderia ter filtrado. É, aqui já tem alguns limites administrativos. É, eu acho que nesse mapa eu não estou mostrando os limites administrativos. Então, assim, real, existe um tomar de decisões, na que você está aí nos dados, regras, filtros mas é a melhor forma de aprender, testando, vendo seus dados. A minha recomendação, na verdade, é quando for fazer um mapa, comece com uma área bem pequena, igual você está fazendo a área do Brasil, você está fazendo o um mapa do Brasil, comece, comece só para um estado, um estado só pelo Rio de Janeiro, e veja como é que o, o layout de dados está ficando, que o processamento vai ser mais rápido, os seus suas interações vão ser mais rápidas também, né? o ciclo, a ah, subir dados, processar, estilizar, verificar, vai ser mais rápido, com menos dados. E uma vez, uma vez que você acerte a mão, aí você já coloca já expande para o resto do país. Uhum. Uhum. As ferramentas da okay. box quando você tem ingerindo os dados, você consegue definir é, bounding box, né os, os limites geográficos. Então, você pode colocar um limite geográfico pequeno e depois você uma vez que você tá, acertou a mão, você expande o limite de jogar. Uhum. Legal. E você pode mostrar um pouco do, da parte de exportação, de compartilhamento? Então, digamos aí, assim, você já mexeu, não sei o é. que lá. E você quer compartilhar isso com alguém? Assim, ah, sim. É, você pode vir aqui. Aí, é, share, compartilhar. Ah, Aí você tem um urls aqui, eu vou, vou colocar um no chat, uh, que todo mundo consegue acessar. Vamos lá. Deixa eu achar o chat. Ok. Aí esse link você pode compartilhar com as pessoas que verem o resultado da seu mapa. É, aí vai ter uma visualização, uma espécie de visualizador da Mapbox. E, e a Mapbox vai te dar também aqui é, esse que a gente chama de URL por estilo, né? está nesse formato que você usa no, no seu website. E aí vai abrir o mapa. Da forma como você vê ele aqui no, no estúdio. Uhum. O em relação a. Tem uma pergunta aqui, na verdade, de do, do, do uma pessoa anônima fazendo desse comentário, que é perguntou, falou que vi que de Minas e perguntou se você conhece algum trabalho do Mac, envolvendo o Mapbox, né? Com o Mapbox sobre barragens de mineração né? lembrou aí da tragédia de Mamina e Brumadinho não, não infelizmente eu não conheço inclusive é, a minha cidade foi foi uma das cidades afetadas né? a gente perdeu uma uma rede uma das captações de água para a cidade e foi contaminado por isso daí por esse por esse, por esse acidente eu, é, se alguém souber... Por favor, me informar, é, eu gostaria de te conhecer. Esse link que eu mandei aí é de um trabalho que, que é sobre impactos socioambientais de mineração, é, não é especificamente de barragem, mas é sobre mineração, e é na Amazônia, no caso Minas, não trata desses casos, mas usa o Mapbox e é de mineração. Vou, tá está no chat aqui o link, Opa, muito se obrigado. quiser dar uma olhada para quem quiser ver. É, só a gente está encerrando aqui, está é, né, tá chegando no limite, eu acho que só desse uma, compartilhar uma coisa de, de experiência de quem já usou talvez para quem está pensando aí em visualizar dados né aquelas opções ali do, do Mapbox de, de cores de todos esses elementos visuais né do mapa ele dá opções bem fáceis ali é, de você conseguir mapear isso para dados né? então você tem uma coluna lá que, que tem a quantidade, por exemplo, de casos de Covid por cidade, você consegue ali facilmente fazer, atribuir as escalas de cores, né trabalhar esses aspectos de visualização de dados também, direto ali pela plataforma, é bem interessante. Se tiver alguma outra dica final também, eu acho que eu deixaria assim, de pergunta final, essas dicas, assim, de, especificamente de visualização de dados na ferramenta. E, enfim, o que mais aí você quiser complementar? E últimas oportunidades também, se alguém ainda tiver comentário, dúvida, ou quiser mandar uma mensagem. Manda aí. É, eu, eu, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez o convite. Uh, e também me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, pode me contactar direto. Uh, é Thiago, th, arroba, e E principalmente pessoas que estiverem fazendo trabalhos é, sem fins lucrativos, como foi o caso do Epicentro e tudo mais, e precisar de um facilitador para entrar em contato com as pessoas da Mepox que, que aux, auxilia essa iniciativa, pode entrar em contato também, que eu, vou, eu posso conectar os pontos. Inclusive, o, o trabalho do, do Epicentro. Eu acompanhei o né, que aconteceu quando a, foi, apareceu no, no Fantástico, eu estava sempre internamente na empresa divulgando isso para poder, vamos dizer assim, mostrar para a MEPOX também que esse trabalho tem uma repercussão positiva no Brasil e está ajudando. Né? E é isso, estou à disposição. Legal, bom, muito então obrigado, Thiago, aí, pela, pela compartilhar é, sua experiência, seus conhecimentos aí sobre o tema. É, pessoal, a gente tem mais um webinar no final do mês também sobre raspagem de dados, então já reforço o convite e, novamente, para quem está assistindo aí no YouTube depois, é, a gente deixa o link para conhecer mais o trabalho da Escola de Dados aqui embaixo. É isso, pessoal, então, muito obrigado pela presença, Thiago, né, todo mundo também que está aqui, e boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.